Olá meu povo, mais uma vez estamos aqui tentando passar mais um pouco de conhecimento passar um pouco de conhecimento, porque é o seguinte apesar do brasileiro ter fama de criativo na verdade muitos de nós o que sabe fazer é gambiarra e aqui eventualmente a gente pode até ensinar um truque mas o nosso negócio aqui não é gambiarra nosso negócio é saber consertar. Você tá vendo aqui essa bota? Tem gente que até falou, opa, o negócio é lindo, é de roqueiro, é de... Não vem ao caso do que seja. O nosso problema tá aqui, ó. Nesse ilhós de gancho. Porque esse daqui é fácil. Esse aqui é fácil. Esse daqui a gente tem ali bobear daqui a pouco inclusive foi essa a sugestão para cliente caso a gente não encontrasse desse daqui ó você tá vendo o que que é caso a gente não encontrasse o ilhós de gancho a aqui a gente ia tentar colocar desse nessa nesse pé não é nesse par gente tem um monte de gente que fala ah eu tenho dois pares de sapato. Não são dois pares de sapato. Esse nesse caso são dois pés. Deixa eu ver aqui. É tá horrível para eu ver. Eu imagino que você até veja aí aqui finalmente. Será que está invertido? Porque a minha imagem é invertida para eu conseguir ver, tá vendo? Isso daqui é o ilhóis de gancho, que nossa cliente achou por bem de perder. Lógico, ela não ficou feliz com isso. Mas, a gente falou que a gente vai resolver. Cadê, cadê? Olha, estava tudo ensaiado, tudo preparado, aí depois some tudo. Aqui, o pequeno ilhóis. Meu amigo, minha amiga, é isso aqui que vai ali. Agora, como é que você vai colocar? Se você já colocou um ilhós, se você já colocou um rebite, você sabe mais ou menos como são as matrizes. Vamos ver aqui. Aqui. As matrizes são essas coisinhas aqui. Isso daqui para colocar rebite Ela é composta de duas partes Vamos nós Pegar aqui a chave Deixa eu ficar aqui Isso aqui para colocar rebite Tá? Agora Isso, cai para colocar os nossos ilhoses de gancho Nós precisamos ir até o fornecedor Mas um bom fornecedor Não é qualquer um não, hein? Não é todo mundo que tem isso aqui para vender, não Não vou dizer quem não tem Mas eu posso dizer que se vai lá na, so na sociedade só um minutinho, eu tenho que atender ali, já volto. Olha ah lá, por lá tá resolvido. Então, como eu tava falando, aqui pra mim tá tudo invertido, mas pra você acho que tá bom, né? Lá, esse camarada, ele é, me forneceu essas peças aqui, que são as matrizes para colocar o ilhote de gancho. Sabe como é que funciona? Aliás, eu tive até sorte que ele me mostrou como é que funciona. Vamos tentar colocar. Ele me falou que não dá para colocar só aqui. E agora eu tô vendo que ele tem razão. Você tem que colocar aqui. ó. Tem um, um pequeno furo aqui. Você tem que colocar aqui. Equilibrar. Eu não sei se tem que colocar o rebite antes. Tá vendo, Peça? Você não me falou isso. Mas vamos nós. Aqui. Hum. Coisa complicada mesmo, hein? Complicado, complicado. Aqui. Aí... Acho que agora estamos conseguindo. Solto para testar. Soltei para testar. tá funcionando. Agora está funcionando. Gente, esse eu não sei se é uma referência nacional. 710, 120. Eu sei dizer. Caso isso... Funcione direitinho e vai funcionar, né? Eu acho que vai. Você tá aí torcendo para que funcione. Eu também tô aqui torcendo para que funcione. Para que as botinhas da nossa amiga voltando aqui, ó. Aqui tem, aqui não tem. Vamos colocar essa distância. Colocar o pino aqui. Certo. Teve um amigo que me falou que eu vou ter bastante dificuldade para colocar isso na bota feita. E realmente eu estou percebendo que ele tem toda a razão. Aliás, vamos fazer o seguinte. Para não... Te fazer perder tempo, eu vou descobrir como é que é. Daqui a pouco eu te digo. Falou! Então, como eu prometi, falei, vou tentar descobrir como é que é para poder te dizer. Aí fui lá, descobri, olha, dizer pra você que mesmo tendo descoberto, aqui, não... Ah, isso aqui eu não preciso fazer força não, tá? Fica cegado... Não é uma questão de força, é só jeito. Ah, não, não, querendo sair do lugar, querendo decepcionar a gente. Aí você tá vendo meu braço só. Então tá, eu vou mostrar para você. Ah, e ó, ah, tá vendo? Dá para ver? Vamos aproximar aqui. Ah, Tá lá. Deixa eu ver se aqui fica melhor. Ah, o importante é você saber que o rebite está aqui. Se der certo, vai ser agora. Baixei. Fazer um pouquinho de força. Um pouquinho de falar, né? Fiz bastante força. Agora se prepara porque se deu certo, tá aqui. Não deu certo! Ah, que legal! Não deu certo, mas... É, daqui a pouco a gente volta. Eu descobri o que foi e já volto. Voltamos e vamos nós mais uma vez. Certo? A outra vez não deu certo. Vamos tentar essa daqui. Aqui coloquei o rebite aqui. Isso. Tá lá, o rebite tá lá. Rebite não, gancho ah, ele tem a ah, deve estar nesta posição aqui por causa da ah, ah, ah, está na hora Chato, né? Que chato. Vem. Agora, mais uma vez, vamos tentar. Fazendo muita força. É, que legal. Dessa vez eu consegui. Tá vendo? Se eu consigo, você também consegue. Só que precisa da ferramenta. Tá? Olha, que eu ainda não tinha visto. Um colocador de ilhós semelhante. É, não não é o solado que eu tenho que mostrar. É aqui. Não tinha, tá? Você viu agora há pouco, não tinha. Agora tem. Eu não vou puxar muito, não. Vai que arranca, né? Porque é, eu sugeri que a dona colocasse esse daqui. Porque já, é, já tem na bota dela, já tem. Quando eu cheguei em um fornecedor, ele também me sugeriu que colocasse esse daqui. Eu disse para ela que se eu não conseguisse, eu ia ter que colocar. Mas, como você percebeu, nós conseguimos colocar conseguimos conquistar com o braço forte, mais um vídeo para vocês, se você não é inscrito, se inscreva, se você já é inscrito, por favor, comente, o pessoal que comenta, o pessoal que manda uma pergunta, que faz um comentário, sempre recebe uma resposta, ainda que leve uma semana, porque a gente demora às vezes para postar vídeos, por causa dos alunos presenciais, certo? Os alunos presenciais precisam da minha presença, entendeu? Presencial, presença, piadinha. Vai, ah, para com isso. Falou, gente. Até o próximo vídeo. Um abraço.